Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo e no vídeo de hoje você vai conhecer como é uma feira livre aqui em São Paulo. Neste vídeo você não vai apenas conhecer uma feira, você vai fazer compras comigo. Então, vamos às compras! Feira livre é uma feira ao ar livre onde são vendidos diversos tipos de alimentos, principalmente frutas, verduras, legumes e peixes. Eu gosto de ver a feira porque aqui eu encontro uma grande variedade de frutas e produtos de várias regiões do Brasil. Os produtos são frescos e geralmente com preços melhores do que nos supermercados. Tá ah. ah, ah, ah, ah. bom, graças a Deus. Obrigado Deu 5 reais, tem um de brinde aqui. Ah, cinco de brinde. Quanto é a bacia do queijo? 3 reais a bacia. a bacia. Vou, vou levar, isso aqui e a, a bacia então. Só. Isso aqui. Isso aqui? Um 6,80. obrigado, valeu. obrigado valeu. Vocês. Esta feira fica no bairro da Aclimação. Aqui moram muitos coreanos, chineses, japoneses e seus descendentes. Por isso, você vai encontrar muitos produtos da culinária asiática. Agora vou levar mamão papaya. Tá muito barato. 10 maçãs 5 3 e valeu E para quem gosta de uma comida bem temperada, nesta feira você vai encontrar muitos temperos e ervas, dos mais comuns aos mais exóticos. Também há molhos de pimentas, alguns com nomes bem excêntricos, como estes aqui, mata-sogra e morte-súbita. Além de toda essa variedade de alimentos que você viu até agora, há várias barracas de utilidades para o lar. Agora que você já sabe como é uma feira em São Paulo, quero te convidar para ver tudo isso de perto. E essa feira que eu estou mostrando acontece todo sábado na rua Loureiro da Cruz. Mas se você não puder vir nesta feira, há mais de 800 feiras espalhadas pela cidade e em vários dias da semana. Acesse o site Feira Maps e encontre a feira mais próxima de você. Ok, pessoal, então este vídeo termina aqui, eu já terminei minhas compras, mas é, a sequência de vídeos sobre São Paulo continua. Então, para você que quer conhecer mais a cidade, quer conhecer mais sobre o Brasil e a cultura brasileira, inscreva-se. E claro, se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Até o próximo vídeo. Tchau!